Censuradas, vocês já estão sabendo das novas estreias lésbicas desse mês? Olha, tem série, filme e até reality show. Comédia, drama, ação, aventura, fantasia, bom demais, né? Então fica comigo até o final, porque essa lista de dicas está imperdível. Vamos lá. <música> A primeira dica de hoje é mega sapatão e ideal para quem gosta de The Real World, porque também é um reality show lésbico. Ele se chama Tampa Bay, tem 8 episódios e foi lançado no dia 5 deste mês de novembro. E vocês podem assisti-lo através do Amazon Prime Video. Caso não seja assinante, é muito fácil, basta clicar aqui embaixo no primeiro link que eu deixei na descrição, ok? A série acompanha um grupo de jovens amigas lésbicas em Tampa Bay, que é um ponto de encontro LGBT da Flórida, nos Estados Unidos. E aí, estão ansiosas? Então deixe seu like nesse vídeo pra eu saber, tá bom? A próxima dica é especialmente pra quem é assinante da Netflix. Se trata de um filme que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, na época que ele tava sendo produzido, pensado e tudo mais. E agora, finalmente, ele vai estrear amanhã, dia 10, de novembro. Ele se chama Pessim e segue o inesperado encontro de duas amigas do colegial, acendendo uma obsessão mútua que ameaça as duas realidades cuidadosamente construídas. Sinto tensão no ar, hein? A propósito, se você ainda não tinha escutado falar sobre esse filme é porque você não está inscrito aqui no canal, ou então não ativou o sininho para todas as notificações. Então já aproveita para fazer isso agora, tá? Para você não esquecer. Assim você vai ficar por dentro das centenas e centenas e centenas de dicas LGBTs que eu trago aqui pro canal toda semana há quase seis anos. É muita dica, galera. Aproveita, se inscreve aí e ativa o sininho, tá bom? E aproveita mesmo porque tem opção para todos os gostos, eu te garanto. As próximas duas dicas são apostas. Isso quer dizer que elas podem ou não ter personagens LGBTs nas suas tramas. Então eu vou contar para vocês quais são essas séries para a gente ficar aqui ó, juntas na torcida, combinado? A primeira é para as amantes de comédia e pretende mostrar ao longo de dez episódios os lados bons e ruins da experiência universitária, com o nome de The Sex Lives of College Girls, a série explora a vida de quatro calouras, que são colegas de quarto em uma prestigiada faculdade. Suas vidas no campus são recheadas de contradições, hormônios, novas experiências, descobertas e também muitas discussões importantes, como por exemplo, questões de gênero e raça. O mais interessante é que seus personagens são bem diversos, vindo de diferentes origens socioeconômicas, educacionais e raciais. Além disso, a equipe de roteiristas é quase que inteiramente feminina e de todas as idades e esferas da vida. A comédia vai estrear no dia 18 na HBO Max. Anota aí na sua agenda. A próxima dica, que também é uma aposta, já estreia no dia seguinte a essa anterior, ou seja, dia 19 de novembro na Amazon Prime Video. Lembrando que o link para se cadastrar no streaming tá aqui na descrição, tá bom? Essa aqui é para as apaixonadas por literatura, porque se trata de uma adaptação de uma série homônima de livros LGBTs na sua história. The Wheel of Time terá oito episódios e se passará em um mundo de fantasia épico, onde a magia existe, mas apenas algumas pessoas podem acessá-la. O foco será em Moe Ryan, de Demodred, membro de um grupo super poderoso de mulheres. Ao cruzar com cinco jovens, Moiraine desencadeará uma jornada perigosa por todo o mundo que poderá salvar ou destruir a humanidade. Pesado, hein? Antes de terminar, eu quero trazer uma dica extra que tem como lésbica uma das suas personagens principais. A gente gosta assim, né? Este drama de fantasia e ficção científica de 10 episódios está indo ao ar desde o final de outubro e terá novos episódios sendo lançados até o início de dezembro. Nessa série da Apple TV chamada Invasion. A Terra é visitada por uma espécie exótica que ameaça a existência da humanidade. Os acontecimentos desenrolam-se através dos olhos de cinco pessoas comuns, enquanto lutam para dar sentido ao caos à sua volta. E aí, qual dessas cinco indicações de hoje você mais teve vontade de assistir? Me conta aqui nos comentários, tá? Ah, e para ver mais dicas e me acompanhar em tempo real é só me seguir lá no Instagram, tá? Te espero por lá. Beijão!